Bônus sem depósito em 6 casas de apostas, eu vou tirar o bônus sem depósito aqui em algumas casas Eu já tirei em umas e vou tirar em outras aqui e vou mostrar como que faz o cadastro e tudo mais Então aqui no vídeo aqui, bônus sem depósito é, em seis casas de apostas Você vem aqui, assiste o vídeo e depois você vem aqui é, na descrição, clica aqui em mostrar mais e você vai ver as casas A primeira casa que eu vou fazer aqui é na circos, vou abrir ela em outra página ali descendo um pouco mais para baixo aqui ó você vê alguns comentários de pessoas que já fizeram o cadastro lá e receberam primeiramente eu falo no vídeo que ela só aceita é, cadastros para quem tem é, passaporte mas um, um um rapaz comentou aqui que ela aceita também cpf e eu fiz realmente lá minha conta com cpf eu já fiz já recebi e realmente aceita um outro aqui diz que você recebe 5 no cadastro são cinco euros na verdade não cinco dólares e aí depois de verificar o celular, o número do telefone, você recebe mais 5 euros. Esses outros 5 euros eu não recebi. Então eu enviei o um e-mail lá, cobrando para receber esses 5 euros deles aí, ok? Também para perguntar sobre é, quantas vezes é o rollover quantos dias tem para cumprir o rollover. Porque aqui na página deles não tem todas essas informações. Você clicando aqui em promoções e depois clicando aqui onde está o bônus, ó. Bônus de 5 euros clica aqui para ver mais depois mais abaixo aqui tem até uma explicação de como você faz para ganhar você abre uma conta na hora no momento de abrir a conta vai ter cassino ou esporte você escolhe esporte e vai receber o 5 na sua conta aí é... clicando aqui ó vai abrir um arquivo em pdf que aqui explica como que funciona o rollover algumas condições pelo que eu entendi aqui o rollover são de 30 vezes com odds de 1.60 ou mais não tem quantos dias para cumprir o rollover. Depois de cumprir o rollover, eu deixei outra pergunta para eles, e as perguntas que eu deixei para eles assim que responderem, eu vou deixar aí na descrição. A pergunta foi sobre se recebe 5€ euro quando valida o número do celular, e também depois se conseguir cumprir o rollover, se é possível fazer a retirada através da screw, que é o um método mais fácil para os brasileiros, e também qual é o período para cumprir o rollover. Então, vou mostrar aqui como abrir a conta, porque algumas pessoas disseram que tem dificuldade. Então, aqui depois já abrir o, o link, né? Você vem aqui no vídeo, clica aqui no link, vai abrir aqui e clica em register aqui, Registrar. Aí, dá de cara é que você já escolhe qual você quer. Geralmente, vai ser esporte, né? Eu já criei a minha conta, então não vou criar outra, mas só vou mostrar como preencher. Então, aqui do lado esquerdo aqui, se for homem, deixa marcado Mister. Se for mulher, se não me engano. É, é MIS ou MRS Eu acho que pode ser qualquer um dos dois Se eu não estiver errado Então aqui vem, primeiro é o último nome Depois primeiro nome, essas coisas mais fáceis Data de nascimento Nacionalidade Você vai procurar o Brasil aqui é, Esse aqui é o lugar de nascimento Esse aqui pode ser o próprio Brasil Você pode colocar Brasil também Mais abaixo aqui, você está vendo Está escrito aqui, eu vivo na Bélgica Você desmarca isso aqui Se você não estiver vivendo na Bélgica, logicamente né e no passaporte você coloca seu CPF. Agora vamos para o lado direito aqui. O lado direito você coloca a rua e o número. E depois vem as coisas mais fáceis, o código postal, cidade, país novamente, escolhe Brasil, e-mail. Aqui na hora de mudar o telefone, mesma coisa, procura Brasil aqui. E na hora de colocar o número... É, pelo que eu pude perceber aqui, não dá para você colocar o um número inteiro. Por exemplo, agora tem aquele 9 na frente, né? aliás, um tempão. Não dá para colocar esse 9 aí não, não cabe todos os números não. Então você tem que colocar aí o código da área de sua cidade. Aí vem lá os quatro primeiros números, né? E depois vem mais quatro números. Não dá para colocar os 9 números não, mas mesmo assim para confirmar o celular, dá certo no final. Mais abaixo aqui do lado esquerdo, você vai colocar o nome de usuário, a senha, etc. E do lado direito o código, o primeiro aqui é o código de quem te indicou é, já vai estar preenchido se você clicar no meu link, agora se você for direto se você digitar os circos aí no navegador e entrar sem clicar no meu link você vai poder colocar um código de alguém que te indicou mas abaixo um código de promoção se você tiver algum vamos abaixo aqui, aí por último você marca esse quadrado aqui e clica em validar eu não vou fazer aqui porque já abri minha conta depois de abrir a sua conta você vai lá fazer, você já vai estar logado, mas enfim, mesmo assim você, se você não estiver logado, você faz aí o seu login. Vou entrar na conta aqui para mostrar só mais um detalhe. Depois de abrir a sua conta aí, é, você vai ver aqui, ó, crédito, 5 de crédito. E você vai ver que sempre abre na página de cassinos. Então você clica aqui em esportes e você vai ver aqui, 5 freebet. Daí basta escolher um evento qualquer aí e clicar na Freebet para você utilizar ela e fazer a aposta. Vamos ver como que faz uma aposta aqui. Vou colocar uma, vou selecionar qualquer aqui, Aí vai aparecer algumas opções. Vai aparecer saldo insuficiente, mas eu posso marcar aqui, ó, para utilizar a minha Freebet e pronto, basta fazer a aposta. Fácil assim. Como eu falei aqui, as formas de retirada tem depósito, que é a mais fácil. Para quem vive no Brasil aqui, ó, depósito e retirada. Então, acredito que depois, se conseguir cumprir o rollover, possa fazer a retirada através da Skrill. Então, é dessa maneira aí que você vai conseguir os 5 euros aqui na Circus. Sobre os outros 5 euros, o período para cumprir o rollover e se é possível retirar por Skrill, né? Depois eu acredito que sim, depois de cumprir o rollover. Isso eu vou adicionar aí na descrição depois, porque eu ainda não tenho essas respostas. Eu fiz a pergunta agora mesmo e ainda não responderam, ok? Então é assim que você consegue, aí, no mínimo, 5 euros aqui na circos de forma gratuita, sem depositar nem nada. Mais um site aí para você tentar fazer o rollover e retirar essa grana.